Aí, pessoal, beleza? Aqui é o seu tia, trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje eu trago um vídeo pra vocês... Ah, cachorro! Não é possível também, não faz isso comigo não. Tá baixinho! Obrigado, quem é da lá, tá ligado no baixinho. Tá demais. Tá tá tá tá Mas, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo no Dragon Tank. Vou tirar um PVP. Cada PVP que eu morrer, infelizmente, vou ter que tomar esse corotinho aqui, ó. Ué, rapaz! caça, Vou fazer esse desafio, que eu vi lá no canal que tinha uns caras comentando isso aí esse Vídeo muitos anos atrás, de, acho que tem um ano e meio que o cara comentou isso Mas eu vou fazer aqui agora Então, se você é novo aqui no canal, gostar do vídeo, se inscreve, deixa seu like Ativa o sininho de notificação Se você tem condição de se tornar um membro, se torna um membro aí Que você vai receber tutoriais de Photoshop entre outras coisas... Você entendeu, velho? Ele pode lá, ó. Pega o papai, o papai tá com o cheiroso. Que demais! Gostou. Ai, que delícia! Não é GG, papai. Chega com nós que hoje a gente vai dar um pouquinho pra galera aqui do Dragon Tank. Mano, quem vem comentar, quer ver aí que eu sou ruim no PVP? Porque hoje o papai tá como? Tá calibrado. Não, vou até mostrar uma... o meu amigo aqui. <risos> é, tá ligado, né, papai? Hoje, quer ver, essa... essa menina... Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. <risos> esse meninão aqui vai cantar. Isso aqui, é, aqui é o pau a lá do ah, Que nojo! Então pega a visão, lá. Vamos lá, comentar essa missãozinha aqui. Pra quem não conhece minha continha, eu já vou mostrar pra vocês, galera. Porque aqui não tem essa. Like né? Agora vamos ver bem, eu vou pegar eu tipo, posição aqui. that tô bem, That don't don't shake. tô bem, you know I'm grinding Mano, vem cá, Dragonfire, cadê é você? Bracevete, furioso, Dragon Fire É por isso que eu chamo de Dragonfire Entendeste? Mas eu sei que eu tinha uma... Um, um, um bracelete aqui, ó Boceira, pra falar a verdade Isso aqui é mais três eu, eu sei que eu tenho uma mais quatro aqui Tá perdido aqui, mas tem, mano Mas tem, eu sei que tem, aqui, ó. Ah, mano não falando? Me confundo, as coisas são... Ditas e caras, pra que ninguém atrapalhe esse vídeo, vocês estão doidos, né? Que eu tomar esse carote né? Mas calma aí, fi. A gente vai morrer hoje não. Também com o rapaz, eu ficar bebo. Ai, <risos> ai. E felicidade. Eu tô dizendo a verdade, aí. Quando eu tô muito doido, o olho não me controla. <risos> Tristeza. Beleza. Hum, vai dar pro gasto, fiote. Vai dar pro gasto. Pra ah, hoje, fiote, é o que nós temos. Então, deixa eu ver se eu consigo renovar aqui agora o canhão de abóbora. Aí ó, consigo, papai. Coloca aí é, por 30 dias, porque eu vou te falar, esse canhão de abóbora faz um sucesso aqui, filho. Deixa eu tirar minha carpinha, porque ela não é super. Se fosse uma carpa super, daí que eu ser é pegada. Aí já tá com 300k pra mais. Tinha do pai tá com... Nossa, pior que é, é chicote. eu vou estralar aqui desse Dragon Tank. Mas eu sei que eu tô enrolando aqui no início, sei que eu já não fui direto pros os PVP Quem tiver paciência de assistir, assiste, porque eu vou te falar um negócio A, a situação tá triste aqui no canal, a galera não deixa o like BANDO DE porquê, SAFADO Mas beleza, não tô aqui pra mim queixar de likes e... de tudo né mano não, Será que esse evento vou... ah não, nem vou pu... te pu... comentar é tá esse evento Beleza né Infelizmente, é isso. Vou deixar o carotinho aqui do lado. Eu comprei carotinho porque é mais barato. Os caras falaram, compra 51, mas eu falei, eu, você tá doido. Eu comprei o carotinho aqui porque eu acho mais fraco. Deixa eu ver quantos que a gente me envia aqui. Crianças... Não... É, 3% mano, não é de sabor. Mas dá pra ficar bem pra quem não bebe, qual eu. Ó, não sei se o horário é bom. Horas da noite, uma quarta-feira, vamos ver se vai ser bom. Olha aí, rapaziada Voltei aqui na partida, mano. Mas tá difícil encontrar gente aqui, no moral eu escolhi o pior horário pra gravar só que esse nível 31 aqui ó esse tal de ward Nero aí é você um atributo do bicho tá tomando um pau aqui hoje eu não tomo corote não hein é? ou oh, será que eu não eu não vou me garantir tanto assim eita Nossa, eu vou te falar o meu pc também é esse... Esses dias assim tá. não tá boa, elaborando comigo. mal. meu deu dever pro cara, mano. Que mentira. Aí vai, joga, filho Aí só corre aí. Mas você erra, também não tomar carote. Galera, eu vou tomar só esse aqui, mano. Você tá doido. Deus é mais. Ó. Ah, tomei. Tomei bonito. 10K hum. nossa mano essa é a hora que eu choro acho que isso aqui tá bom mano Não encheu o copo de jeito nenhum Deus é mais então acabou filho é, vou te colocar te contar um negócio Completar essa missãozinha da medalha. A gente é de uma vez, galera. Olha o Twin, olha o Twin, olha o Twin, olha o Twin. Olha o Twin! Faleceu! É. Até tirei o boné, né? Tá de boné. Vou boné de volta. Vou mais um aqui. Vamos ver se eu vou conseguir achar alguém se já primeira. Ó, oh. ah, daí eu tô, vou ficar bebo desse vídeo. De onde que eu parei ainda, galera? Na moral. Para de. Os inscritos mandar esse desafio besta. Eu vou parar de cumprir. Tá doido? Vou morrer desse jeito, hein? literalmente. Fiquei que até corote. Corote. <risos> Cheguei aqui. Vamos ver se... Ó, vou jogar na, na base do Oi, filho. Nossa, que base do Oi mais bonita foi essa? Eita, olha as mensagens. É, fi. Isso aí que isso vai dar bom pra você não, hein? Ah, mas de jeito, você vai Aí você merece, eu, eu, eu, eu, eu. Tá doido? Vamos, fi? Bora, bora. Ó não. não. Não, mandou um aí, Tá certo. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Se passar, tá mentindo. Esse pet que ele tem, mano, dessa, dessa plantinha aí, foi é um negócio o pet miserável. Nossa, mano, eu, deu ainda que ver esse transexual aí? Eu tô, tô lascado. Eu tava doido. Ah. Oh, nossa, mano, vou nem xingar aqui. Calma com essa partida aqui. Sorte que o cara é bem ruim, sabe? Só pra você ver. Esse partida aqui é miserável, já tá com a vida cheia de novo, mano. E no caso, só tá com esse aqui de atributo. né A continha tá, quer ver, razoável também. Mas lá pra você ver. você tá ficando doido tem jeito Tá certo. É, espera um delay. Agora, se não pegar... Ah, não, desisto. Tem que não serve mais pra mim. Eu tô uns, é, uns meses sem jogar, três semanas, não sei. Mas tô lascadinho. Mata, cara. Faz seu um jogo. Porque eu. Já era. até preparar a dose aqui. É nesse vídeo que eu fico bem, mano. Eu pensei, não, eu vou entrar. É, vou fazer meu joguinho, né, e tal. Vou fazer um, um vídeo da hora Mas aí encontra só a égua Nossa, eu reava aí Olha lá, daí o pet cura 2k E você tira aqui e vê é, uns é, 2.800 Já tem que da dose aqui Fezinho, conforme Tá aí Ei, ó. Eu... Também já vou tomar direto. É. é ruim. Pelo amor de Deus, cara. É, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado.